É, não, eu pensei que ia estar tá melhorzinho, mas tá feia a coisa, cara. Tá tudo cheio d'água aí, ó. Tá feio, tá feio. Eu não sei até onde vai isso aí, mas... Eu acho que o Dea não vai conseguir trabalhar aí amanhã, não, ó. Tudo cheio d'água Aí, ó Até os cavalos estão guardados Falou, Nuno?